Bom dia a todas e a todos novamente para mais um dia do, do CODA, quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais. Meu nome é Adriano Belisário, sou coordenador na Escola de Dados. É, hoje a, a gente vai acompanhar aqui o workshop Introdução à Inteligência Artificial para Jornalista com o Marco Túlio. É, Imagino que vocês já conheçam aí, né? ele está se, se apresentando, está participando das outras sessões também mas é bem, uma alegria bem grande ter ele aqui, né? enfim, cofundador da Escola de Dados, cofundador do CODA, então, uma pessoa bem importante para esse processo todo também que a gente está construindo. Lembrando aí para quem estiver assistindo depois, essa atividade é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR, um evento organizado pela Escola de Dados, um programa da de Brasil, e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. É, eu vou passar aqui a palavra para o Marco, vou acompanhar, peço para vocês mandarem as questões na, no, na função aqui de perguntas e respostas do Google. Eu vou seguir acompanhando, vou trazendo as perguntas ao longo da atividade. É, essa atividade vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar ela, é, a gente precisa de aí uns três dias para preparar a documentação e vai colocar ela no site aí nos próximos dias também. Lembrando, por fim, para obter o certificado, você precisa participar de pelo menos quatro workshops para obter o certificado de participação no CODA. E é importante lembrar também de fazer o login no Zoom utilizando o mesmo e-mail que você utilizou na inscrição, tá bem? Então, é, assim, estamos, estamos utilizando na, nas redes sociais a hashtag CodaBR20. É, mais uma vez aí, obrigado a todas e a todos pela participação. Então, Marco, bom dia é contigo. Bom dia, pessoal. Obrigado, Belizário, Obrigado, Isis. Obrigado todo mundo aí da Escola de Dados pelo convite. É um prazer enorme estar aqui de volta ao CODA, é, como o Belizarro falou, sou o Marco Túlio, eu sou coordenador do Google News Lab no Brasil, e hoje a gente vai falar de inteligência artificial para jornalistas. É, quem quiser ir fazendo perguntas, pode usar a parte de chat imediatamente para já ir conversando, e como o Adriano falou, ele vai respondendo. É, me dá um ok, Adriano, e se está aparecendo a tela certinho aí da minha apresentação. Tudo quem, okay. Beleza. É, eu queria começar é, falando rapidamente, né, que a gente teve, é, tem essa trilha do Google, que está acontecendo aqui no Coda, que é uma trilha que a gente começou na terça-feira, né, com um workshop de introdução a planilhas, que foi, é, foi liderado pela Jamile, e foi muito legal, a gravação deve ficar disponível, se ela já não estiver disponível, ela deve ficar disponível até o fim da semana, semana que vem, lá na página do evento. A gente teve ontem com a Keila um workshop sobre Google Trends, como cavar pauta usando essa base de dados, né, do que, que as pessoas buscam. É, a gravação também vai ficar disponível no site. Hoje a gente vai ter esse workshop sobre inteligência artificial, uma introdução para jornalistas com exemplos, muito concretos, e se der tempo a gente ainda vai colocar a mão na massa, Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas bem simples que qualquer pessoa pode usar para começar a fazer é, alguns modelos, né? algumas criações com inteligência artificial. E amanhã a gente tem um workshop também às nove da manhã sobre visualização de dados usando o Flourish, que é um estúdio aí de, de, de design feito para pessoas que não são designers. Né? Então você que sempre quis fazer uma visualização legal e tal, e nunca teve oportunidade de fazer porque os designers estão sempre ocupados ou porque você não tinha conhecimento. É, o Flourish, que é uma ferramenta que é apoiada pelo Google, é, ele permite que você crie visualizações relativamente complexas, sem saber nada de código, só mexendo numa interface muito simples. O melhor é que todo o código fica disponível para você. E a conta Premium ela é gratuita para jornalistas que trabalham em redações então é você pode se inscrever para poder receber uma conta premium gratuita mas não tem problema a conta gratuita também funciona já muito bem mas, então é, a gente tem uma central de treinamento online do Google também que chama você pode acessar nesse link gco treinamentogni treinamento gni Lá tem vários recursos super legais em português, de jornalistas para jornalistas, mas também para tirar várias dúvidas sobre como usar algumas ferramentas do Google no fluxo de trabalho de jornalismo, também no fluxo de trabalho com dados, mas principalmente de jornalismo, então tem coisas tipo geojornalismo, verificação de fatos, é, ou o próprio Google Trends, a gente tem coisas de monetização do YouTube, do Google Mapas, então é uma central muito legal, vale a pena acessar g.co.br treinamento.gni. A gente também lançou um novo programa chamado Programa de Crescimento Digital, você pode acessar em g.co.br, é um programa que tem cinco pilares, dois deles a gente ainda está desenvolvendo, mas são pilares que têm a ver com o crescimento digital de redações, então se você estiver nessa, nessa área meio de interseção entre o produto, entre a monetização, a distribuição, desenvolvimento de audiência, Entra lá que tem coisas muito legais em cada um desses pilares, tem playbooks, exercícios interativos, oficinas, laboratórios que a gente desenvolve. Playbook é como se fosse estudo de caso, exemplos, guias assim que estão relacionados a cada um daqueles pilares. Exercícios interativos você entra no seu navegador e você faz exercícios ali na hora para diagnosticar algum problema ou enfrentar algum desafio ali na hora. As oficinas são bem parecidas com essas oficinas online que estão acontecendo aqui no Code. Então, tem um instrutor e a gente faz dinâmicas online para as pessoas poderem aprender é, e desenvolver determinado conhecimento. E os laboratórios são turmas que a gente cria para tratar de um assunto específico. Então, se a gente fosse falar de monetização de audiência ou então de dados, a gente escolher, faria uma turma né, de umas 20, 30 pessoas para poder, durante um tempo maior, um tempo mais longo, fazer um mergulho com início, meio e fim, para poder desenvolver essa competência na sua redação. Então é isso. Só acessar lá, g.co.br, GNI Digital Growth, um programa bem legal, tudo gratuito também, tudo em português, só se inscrever lá. Mas a gente veio aqui para falar de inteligência artificial, e aí nesse contexto específico aqui eu vou falar de aprendizado de máquina. E aí eu queria pedir para quem está participando para é, poder... É, digitar aí no chat o que que vocês acham que é inteligência artificial ou aprendizado de máquina e aí, enquanto vocês digitam, podem colocar aí no, no, no chat, enquanto vocês digitam eu vou responder a pergunta do Rubem, é, que esses treinamentos eles são só para jornalistas, no treinamento é para quem trabalha com jornalismo, não necessariamente só jornalista, né? mas quem trabalha no, no negócio jornalístico ali, quem trabalha na produção de conteúdo. Então, você não precisa ser editor, repórter, você pode ser uma pessoa de vendas, pode ser uma pessoa da publicidade, pode ser uma pessoa de dados, pessoa de BI, então não tem problema. Mas eu queria que vocês colocassem aqui no chat, com poucas palavras, assim, o que, que você acha que é inteligência artificial? Agora falando com máquinas, acho que é uma, uma boa um bom ponto de partida. É, temos aqui o José Adriano falando também, para quem está assistindo no streaming agora, na versão gravada, temos aqui o José Adriano falando simulação da capacidade humana, ensinar máquinas e ações humanas, é, a Larissa falou, a Andressa disse, creio que seja paralelo à mimetização, algoritmos aprendendo com a gente e reproduzindo. A Marjorie <coughs> falou que é um processo de computação estática que nos ajuda a entender os dados. <coughs> Emanuele dizendo, máquinas que fazem tarefas humanas, a Rita aprendizado com uso e reuso, Andréia, algoritmos inteligentes, Dreyf dizendo, conjunto de algoritmos que reproduzem a lógica humana, e a Laura dizendo tudo que não é humanizado. né? <risos> e aí eu vou pegar essa última aqui do Pablo, os computadores aprendem a raciocinar. Pessoal, é, é tudo isso e não é, é e não é mais ou menos, é uma área, é, vocês estão falando coisas que são ali bem, bem dentro dessa questão da inteligência artificial, é, que é essa coisa de tentar reproduzir a inteligência humana, do que, que a gente entende que é a inteligência humana, né? E aí, nesse contexto específico, eu vou falar de aprendizado de máquina, que é um tipo de inteligência artificial. E aí eu vou usar esses dois termos nessa apresentação como ele se, fosse, se eles se, se ele fossem a mesma coisa, mas eles, tecnicamente falando, eles não são a mesma coisa, tá? Mas a gente vai usar aqui como se, como se fosse, porque a principal área dentro da inteligência artificial que encontrou o maior número de aplicações práticas no mundo real, com soluções de problemas que estão dentro do, do, aí, do campo humano de problemas, é o aprendizado de máquina. E aí a gente tem né, o deep learning, ou redes neurais e tal, que são uma outra área dentro do aprendizado de máquina que, que também encontraram grande aplicação prática. Se você procurar no Google o que, que é inteligência artificial, ou machine learning, ou aprendizado de máquina, isso talvez traga até uma certa confusão, porque tem muito debate sobre o que, que essa definição tem que ser, e é difícil diferenciar em alguns momentos o que, que conta como ciência de dados, estatística, inteligência artificial, ou aprendizado de máquina. A gente usa várias dessas competências juntas na, na questão de aprendizado de máquina, tanto ciência de dados, como estatística, né, dentro aí de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, é, não se sinta perdido se você não souber exatamente o que, que é, é. É uma área meio complicada mesmo. Então, dado isso, é, algumas pessoas falaram assim, né, é essa coisa de automatizar, né, será que inteligência artificial é automação? É, ou será que... É, a inteligência artificial está envolvida com a transcrição ou a tradução de documentos, eu vou mostrar mais um pouquinho que sim. Né? Então, inteligência artificial ou aprendizado de máquina está relacionado com questões que envolvem automação, é, elas podem ser aplicadas à questão de transcrição ou tradição, tradução de documentos também. É, e a, acho que a ideia que eu estou tentando passar aqui é que coisas que os seres humanos conseguem fazer relativamente fácil, facilmente, né, é, como por exemplo, fazer uma transcrição a gente consegue fazer facilmente, né? uma tradução a gente consegue fazer facilmente. Com o aprendizado de máquina, a gente consegue automatizar esse processo, que a gente consegue fazer facilmente. É, se a gente estiver falando só de código, né, se a gente estiver falando assim, só de, de algoritmo, assim, de script, de automação, isso não é necessariamente é, inteligência artificial. Né? Isso não está isso não dentro do campo do que a gente está falando. Muito código, assim, quer dizer automação. Né? Imagina você está fazendo um monte de cálculo, formatando dado numa, numa, numa planilha, ou gerando um relatório. Isso não é aprendizado de máquina, tá? Só para deixar isso bem separado. Essa, essa questão de Automatizar processos repetidos que a gente consegue fazer de forma manual, laboral, isso não é aprendizado de máquina. A gente consegue usar aprendizado de máquina é, em algumas questões, em algumas áreas grandes, assim, que estão aí nesse slide. É, no jornalismo, quase 60% das redações hoje já utiliza a inteligência artificial para poder fazer recomendação de conteúdo. Né? Então, a pessoa está ali no site, é, a gente pega ali questões do comportamento dela, de matérias que ela já clicou anteriormente, e aí quando ela chega no fim de uma outra matéria, ou ali na lateral do site, a gente faz recomendações de conteúdo com base nesse, nesse, é, nesse campo. Né? Então, assim... <cười> A, a recomendação, que é o que eu estou falando aqui, ela descobre uma, uma correlação é, de pessoas que estão lendo alguma coisa né, e pessoas que podem, por exemplo, estar é, tá lendo um, um, um escândalo político, mas aí elas também leem esporte, e aí ela consegue entender que no perfil daquela pessoa ela gosta daquelas coisas e aí consegue fazer essa recomendação automaticamente, o que não seria necessariamente óbvio né, do ponto de vista... Da, da, de, de um ser humano se ele tivesse fazendo essa recomendação a gente também consegue fazer previsão né? a gente utiliza algoritmos de inteligência artificial para poder fazer previsão seja previsão do mercado de ações, previsão do tempo previsão de comportamento né, de que, qual que vai ser a próxima matéria que a pessoa vai clicar ou qual que vai ser o próximo passo de uma pessoa num jogo então a gente consegue usar inteligência artificial em estratégia de jogos também a gente tem uma área do Google que é o Google Brain que trabalha só com isso é, e a gente também consegue né, fazer classificação, a gente consegue aplicar modelos de inteligência artificial para poder automaticamente categorizar objetos digitais, né, objetos no mundo. A gente mostra um objeto para a câmera e ele diz ah isso é um gato ou isso é um cachorro. E ele consegue reconhecer isso com é, objetos, né, ou com algoritmos de inteligência artificial. Isso aqui é uma, uma imagem gerada por um computador, se não foi uma imagem gerada por um ser humano, se foi gerada por um computador, é, utilizando algoritmos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para misturar fontes de, de imagens para gerar aí, formatos específicos. Né? Então, tem, um, tem uma ferramenta do Google, um projeto do Google que trabalha só com isso. E aí, por que, que a inteligência artificial hoje ela é tão relevante e principalmente por que ela é relevante no jornalismo também é, eu queria que vocês olhassem para essa imagem e, e me dissessem qual que é o onde que está o biscoito quebrado nessa imagem a gente está olhando para vários biscoitos aí um deles está quebrado é, e aí me, me me falem aqui no chat onde que vocês acham que está é o primeiro da de cima para baixo ou está na terceira fila, ou na quarta fila, da esquerda para a direita, onde vocês acham que está o biscoito quebrado? Aí tem uma pergunta do Rubem aqui, dizendo que até, até quando a ironia será um problema para a máquina, e quando que ela será, vai conseguir processar sentimento? Já está conseguindo, viu, Rubem? Essa, essa questão de análise de sentimento já é uma área de intensa pesquisa e essa área está avançando. E o Drey perguntou sobre áreas não tão desenvolvidas. Podemos falar um pouquinho também. A Marina falou, terceiro na sexta vila Esse aqui é... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, terceiro... Estão falando aqui, terceira linha, na seis. Um, dois, três, esse aqui, né? É, esse aqui é o biscoito que está quebrado, pessoal. Então, vejam, é, o C6L3, isso mesmo. É esse aqui, ó. Ele tá quebrado. Então vejam que a gente... Um ser humano, na hora que ele vai fazer essa identificação, a gente gastou o quê aí? Uns 15 segundos, uns 10, 30 segundos para encontrar o biscoito quebrado? Agora imagina numa linha de produção de biscoitos onde tem mil biscoitos por segundo que tá passando ali. Mil biscoitos por segundo. Será que a gente conseguiria identificar o biscoito quebrado em mil biscoitos por segundo? Então, esse é um tipo de aplicação onde a inteligência artificial consegue resolver rapidamente, né? consegue capturar a imagem, identificar qual que é o biscoito quebrado e fazer a identificação. Então, ra... então, detecção de erro em manufatura é uma área que, dentro da inteligência artificial, é muito importante. Mas existem vários métodos de aprendizado de máquina, né? A gente está falando aqui dessa área específica. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais, tiram um, um... Dá pause no vídeo depois, ou tiro um, um screenshot aí dessa... Uma, captura essa tela aí para vocês verem o tanto de estratégias que a gente tem dentro de Machine Learning, que é de aprendizado de máquina, que a gente tem aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado aprendizado reforçado, e tudo isso gera um tipo específico de solução de problema. Isso só dentro da área de machine learning. É, e aí a gente, você é, vê que é uma área que tem é, bastante potencial, é uma área bastante complexa também. A gente consegue utilizar inteligência artificial para encontrar padrões em dados. Isso até pode soar meio simples, mas é, entender quais problemas podem ser resolvidos por essa técnica, às vezes é muito difícil. né? Então, digamos que a gente é, coloque, por exemplo, num algoritmo, é, dados sobre DNA de pessoas. né? Então, a gente tem ali a, a, as informações de DNA de milhões de pessoas, e a gente não fala nada para o algoritmo, a gente só dá essa base de dados para ele. E a gente roda o algoritmo de inteligência artificial para ele identificar padrões que se repetem em diferentes indivíduos. E aí, a partir disso, pode ser possível identificar é, características que de, de sociedade, né, de grupos, que antes estavam invisíveis para médicos e pesquisadores, porque o, o algoritmo consegue fazer essa varredura e encontrar padrões é, que não são tão óbvios. É, então, essa poderia ser uma aplicação de encontrar padrões nos dados. Encontrar padrões nos dados significa também ler é, dados de consumo das pessoas em sites de notícia, por exemplo, e tentar encontrar padrões. Essa pessoa que lê tal matéria, ela o quê? Ela, ela assina um podcast, ou ela faz determinada coisa, porque aí você consegue fazer previsões e recomendações. Então, isso é uma outra aplicação. E aí, como é que a gente usa a inteligência artificial aqui no Google? A gente utiliza em várias, é, várias áreas diferentes. Por exemplo, se você tiver o... o o Google Tradutor no seu celular aí agora, você pode abrir ele aí e clicar na câmera. Então, o Google Tradutor agora, ele tem um íconezinho um ali, que é o ícone da câmera, que você pode apontar para objetos no mundo real e ele faz a tradução automaticamente. Então, se você tiver aí com o Google Tradutor, aponta para a tela e veja se ele consegue traduzir aí esse exit, essa placa vermelha, e aí você vai ver que, que isso é aprendizado de máquina utilizado para imagens. Então, você já está usando aprendizado de máquina no seu celular e isso já está presente em diversos produtos nossos. Aí Quem estiver assistindo a gravação, só dá pause nessa gravação para poder tentar identificar. Aí, você vai ver que ele vai traduzir ou de português para inglês, né, o texto que está aí na tela, ou de inglês para português ou outro idioma que você queira é, traduzir. É, a gente também utiliza aprendizado de máquina em recomendações de texto. Né? Você já deve ter visto em algumas ferramentas de chat ou de teclado que a gente começa a recomendar tipos de resposta. Essas respostas, elas vêm a partir de modelos de aprendizado de máquina também. Então, isso é inteligência artificial é, sendo trabalhada também em produtos do Google. E, claro, na voz também. Né? Então, quando a gente... <coughs> fala para o nosso dispositivo, tanto para o nosso celular ou para alguma caixinha de som, de gente, é, é, ele, ele consegue identificar o seu sotaque, a sua pronúncia, e aí ele faz a tradução e, e consegue respostas, consegue ter uma conversa ali, automaticamente isso está ligado à questão de inteligência artificial. O, a a Marge está dizendo que esse aplicativo de tradução né, com a imagem salvou ela numa viagem para a Índia, né? então você não, não conhece muito o alfabeto, você consegue ver, ver ali. Né? Então, a Adriana está perguntando se nessa lógica o QR Code seria um exemplo de machine learning. Adriana, acho que não, porque o, o QR Code ele é um padrão específico que você lê e ele te dá um retorno de, de caractere de volta. Então, aquele QR Code ele é como se fosse um código de barras ele gera ali uma informação que você lê se é uma sequência de número, é um link, é, é, são caracteres ali que podem ser retornados, alguma estrutura de dados que é retornada naquela leitura. E ela acontece imediatamente a partir de um padrão já meio congelado para aquele tipo de QR Code. Então, ele não é, não é bem, assim, é um pouco diferente à inteligência artificial. E aí, como é que a gente tem mais aplicações na indústria? Vou colocar aqui um restaurante é, chinês que ele, você coloca a bandeja ali com a comida, tem uma câmera em cima ali, que ele automaticamente identifica qual que é o prato e já faz a cobrança para você, ou já, já registra qual que foi o seu pedido, tá vendo? Muito rapidamente, ele já identifica ali o que, que tem no seu prato e ele é, já faz o registro e tal, isso tem a ver com inteligência artificial, usando reconhecimento de imagem. Então, tem um modelo ali para treinar e identificar quais são aqueles pratos e fazer o cálculo de preço. Então, isso é uma outra aplicação. Uma outra aplicação também são robôs. Né? Esse algoritmo para poder fazer o equilíbrio de, de perna, né? a gente, às vezes, já está acostumado né? que a gente consegue fazer isso muito naturalmente com o nosso corpo, mas fazer isso... Numa máquina é muito difícil esse cálculo do equilíbrio para saber onde é que está o centro de gravidade e fazer a correção, ajustar a posição dos membros e tal. Isso tudo precisa demanda uma capacidade de processamento e modelos de inteligência artificial para poder né, saltar objetos ou então pular degraus e poder permanecer em pé. Então isso tudo está é, é, ligado a modelos de inteligência artificial. Tem uma outra aplicação simples que é, às vezes, você vai uma, uma empilhadeira né, para tirar objetos de um lugar e colocar em outro, que é um trabalho super entediante, né, mas que pode ser resolvido também com modelos de inteligência artificial, porque não necessariamente é, essas empilhadeiras vão trabalhar no mesmo... No mesmo é, no mesmo cenário o tempo todo né os galpões as alturas elas estão em constante mudança dependendo de onde você está então você vê que esse esse robô aí ele está colocando o objeto numa esteira né ele está desempilhando ali e colocando numa esteira o outro ele está tirando de uma pilha e formando uma outra pilha então isso tudo são é, são exemplos de como que a, o aprendizado de máquina ele pode ajudar né, em aplicações de indústria, mas a gente tem diversos desafios aí que a gente precisa enfrentar é, e encarar, porque a, a inteligência artificial, ela traz é, uma série de facilidades, mas ela também traz questões importantes, assim, de, de ruptura com o modelo vigente que a gente precisa interessar. O primeiro deles é a, a questão da digitalização. Né, tipo, quando a gente fala de... A gente tem uma diferença entre digitalização e inteligência artificial. Quando a gente digitalizou as coisas, é, que foi um processo anterior à revolução de inteligência artificial, quando houve a digitalização dos espaços, vejam o que aconteceu com a Bolsa de Valores de Nova York. Isso era a Bolsa em 2008, que já estava digitalizada, né, com computadores ali, todo mundo sentado, bonitinho, trabalhando. Mas aí a gente vê ela aqui em 2016, o mesmo espaço, porque a gente já passa a ter modelos de inteligência artificial que fazem o trade, né? faz a comercialização das ações automaticamente, então se reduz drasticamente a necessidade de ter tantas pessoas fazendo aquela negociação ali. Então essa questão da digitalização e inteligência artificial, se a gente teve uma onda de alteração de, de modelos e padrões de trabalho com a digitalização, a gente vai ter uma onda ainda maior e a gente vai ter o desaparecimento de algumas funções com a inteligência artificial. A gente viu ali a identificação de automática, né, de comida, por exemplo, e aí você retira a necessidade de ter um, um caixa de restaurante, por exemplo. A empilhadeira também. Funcionários de galpão que fazem esse trabalho mais braçal, isso vai acabar sofrendo também. Até a bolsa de valores, né, uma coisa que algumas pessoas poderiam imaginar que é, que é uma habilidade de técnica altamente refinada, mas que algoritmos de inteligência artificial conseguem resolver também. É, a gente tem um problema que é a falta de acesso também. Né? Quem que pode usar a inteligência artificial hoje? São pouquíssimas pessoas. Né? A, gente, a gente precisa fazer a inteligência artificial, ou, nesse caso aqui, machine learning, fazer ela ser, ser mais acessível. Né? A gente tem, sei lá, já existe uma estimativa que existem... Cerca de 21 milhões de desenvolvedores no mundo. É, um milhão, mais ou menos, seriam cientistas de dados. Mas aí a gente tem milhares só de pesquisadores que estão mexendo com Deep Learning, que é essas redes neurais que são uma área dentro do aprendizado de máquina, que é a área que tem mais aplicação na indústria. Então a gente precisa tornar esse conhecimento mais acessível para que a gente tenha mais controle, mais conhecimento, mais diversidade para que isso possa causar uma transformação benéfica em outras áreas e não fique só num grupo restrito de pessoas tomando decisões e criando modelos que, é, no limite, podem alterar o estilo de vida ou a vida de milhões e bilhões de pessoas no mundo todo. Né? O, a, o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, ela é um novo paradigma na, na programação. Então, por isso que eu eu trouxe isso aqui porque assim, a gente tem desenvolvedores para você mexer diretamente né se você for manusear diretamente a criação de modelos de inteligência artificial no início você tinha que ser um desenvolvedor e sendo um desenvolvedor você precisaria saber de ciência de dados e aí sim você trabalharia com é, inteligência artificial deixa eu trazer um pouco aqui essa questão da classificação né o que que significa essa classificação dentro da inteligência artificial. A gente, a gente fala que classificar é rotular as coisas. Então, quando a gente viu ali o, a câmera do restaurante identificando os pratos ali, ela estava fazendo uma rotulação automaticamente do que ela estava vendo ali. Carros que, tem, é, que que hoje tem essa questão de self é, self-driving cars, né, que são carros autoguiados, são carros que têm câmeras que identificam aí o mundo exterior e eles fazem a rotulação de coisas e aí são desenvolvidos algoritmos para identificar. Se você identificar tal coisa na sua frente, faça tal coisa, caso contrário, faça outra. Então, a classificação ela é muito importante dentro de algoritmos de inteligência artificial porque ela é meio que a base de tudo, assim quando você está trabalhando com imagem. E aí, nesse caso, a gente faz... ó Se tiver um gato, a gente vai classificar como gato. Se tiver um cachorro, vai classificar como cachorro. Na programação tradicional, como é que a gente faz a identificação de um gato? Né? A gente coloca, se o animal tem cauda longa, ele gosta de peixe, ele odeia gente, então ele é um gato. Né? Então, numa, numa óbvio que isso aqui é uma... uma... Uma forma descontraída, de falar de um programa que, que... um algoritmo tradicional que descreveria um gato, né? É óbvio que isso é... é, é a gente está falando aqui de uma forma descontraída, mas via de regra seria assim, são linhas uma atrás da outra, que no final, depois de uma série de condições, retornaria a sua resposta. Então, isso é a programação tradicional. A gente tem regras que a gente precisa aplicar para poder fazer... É, essa, essa identificação. No caso da inteligência de artificial, aprendizado de máquina, o algoritmo aprende por meio de exemplos e não de regras. Então a gente não está, o, o programador ou a pessoa que está desenvolvendo ali o um modelo, ela não cria regras que vão classificar objetos. Ela dá exemplos para a máquina e ela aprende por meio desses exemplos. Então você vai construir um modelo é, primeira coisa que você tem que fazer é construir um modelo e é mais ou menos assim que funciona. Você vai pegar um, uma base de dados que já foi classificada né, manualmente, né, teve ali um ser humano que fez a classificação, então é uma classificação que tem uma precisão, uma acurácia de 100%, né, então você vai dizer assim, ó, isso aqui é um gato, isso é um gato, isso é um gato, etc. A mesma coisa para cachorro, e aí é, é bom ter o maior número possível de raças, tamanhos, ângulos diferentes para ter bastante diversidade, para poder ensinar o modelo o máximo possível. E aí depois que você tem esse, é, esse, essa base de dados, você vai alimentar essa base de dados num algoritmo de aprendizado de máquina. Esses algoritmos eles são algoritmos padrão, eles já existem por aí, são os desenvolvidos por pesquisadores é, dentro da área de inteligência artificial e machine learning. Então você, você não necessariamente precisa desenvolver um desses algoritmos, você já tem sistemas que já tem esses algoritmos já embarcados, você só precisa prover essa base de dados aqui. E aí você roda no algoritmo, esse algoritmo vai cuspir, do outro lado, um modelo. E aí esse modelo você vai poder pegar uma foto nova que não estava disponível na sua base de dados original e aí você vai jogar em cima desse modelo que você criou e aí ele vai te devolver de volta. Isso é um cachorro ou não. Né? Isso é um exemplo de um modelo de classificação ou um modelo de rotulamento de coisas, né que é um, é um, é um, é um recorte muito grande do que a gente consegue fazer com o aprendizado de, de máquina. Então, se você... Se você sair daqui hoje entendendo isso, né, que você tem uma base de dados, você joga no algoritmo, cria esse modelo, e depois você pega uma imagem nova, joga nesse modelo e ele identifica para você, você já está entendendo né, um grande parte do, de, de aprendizado de máquina ou grande parte do que as pessoas estão fazendo com aprendizado de máquina é, quando elas falam isso por aí. Mas assim... O aprendizado de máquina, ele permite que a gente faça muito mais do que só rotular coisas, né? É, é, difícil, é, é difícil classificar, às vezes, o que, que é machine learning e o que, que não é em algumas situações, é, mas eu vou, vou usar alguns exemplos, assim, de, do que está que acontecendo em algumas redações para mostrar é, o que, que a gente pode fazer. Então... A gente pode usar aprendizado de máquina em imagens, né? detecção de objetos, OCR. OCR é o que a gente chama de Optical Character Recognition. Então, é o reconhecimento ótico de caracteres. Então, é, é você aplica um algoritmo para identificar letras, seja numa foto, numa imagem escaneada, no mundo real, tem classificação, pontos de interesse, né? marcos históricos ou prédios e coisas assim, moderação de conteúdo, busca de produtos. Na linguagem natural, a gente pode fazer reconhecimento de entidades, né? se é, um, se é um, uma empresa, se é uma pessoa, a gente faz isso muito no Google, análise de sentimento, análise de sintaxe, suporte a diversos idiomas, é, é, reconhecimento de voz e por aí vai. No vídeo, a gente também consegue fazer a detecção de rótulos, a gente consegue identificar se houve uma mudança de ângulo, a gente consegue rastrear objetos na tela, detectar texto, transcrição de voz e tem aplicações super legais. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Aqui. É... Tá rolando um papo aqui grande, né, gente? Ó... É... Tá, depois eu volto aqui nessas, nessas perguntas para a gente poder passar por elas diretamente. Mas pode, gente, segue, segue o papo aí no chat, que tá bem legal. A Rita, a e a André estão conversando, o Ruben também. Vamos lá. Não esquece de quando você estiver é, falando para você colocar todo mundo na hora que você digitar a mensagem. Se você colocar só os panelistas, a sua mensagem vem só para a gente e você não participa da conversa, beleza? Então, vamos lá. Então, é, aprendizado de máquina para fotos. Eu coloquei ML, que é machine learning, mas é como se a gente estivesse falando é, aprendizado de máquina aqui. A gente consegue ter uma aplicação muito legal, em, em outra aplicação na saúde é a questão de identificação de doenças em raio-x. Né? A gente tem é, radiologistas que são especialistas em fazer essa identificação, mas a gente consegue construir algoritmos que conseguem identificar assim, mudanças infinitesimais nessas imagens e já conseguem identificar se teve alguma, algum apontamento de doença, né? alguma coisa que possa fazer o diagnóstico mais rápido e mais cedo. Então como é que a gente faria isso? A gente pegaria é, imagens de raio-x, que já foram classificadas por radiologistas, né? Ó, isso aqui é uma é, é, pneumonia de vírus ou pneumonia de bactéria, ou isso aqui é uma, uma, é uma outra doença pulmonar, isso aqui são pessoas normais. E aí você joga aí centenas, milhares ou até milhões de fotos de raio-x de pessoas saudáveis e doentes, e aí você treina esse modelo. Quando você jogar uma imagem de raio-x nova, esse modelo vai cuspir e dizer, não, isso aqui é. Pneumonia bacterial imediatamente. Então, isso ajuda muito no diagnóstico, até na velocidade e no acesso a diagnóstico também. Porque, às vezes, a gente tem países que não têm acesso a um grupo grande de radiologistas, seja porque eles não estão na, na cidade ou porque o país não tem, mas com a internet hoje e com modelos de aprendizado de máquina, você consegue enviar essas imagens pela internet e ter um diagnóstico, ou pelo menos um diagnóstico preliminar, que pode ser avaliado por um especialista depois imediatamente, né? então isso é, isso é sensacional. Tem aí o Edson dizendo que essa semana saiu reportagem falando que eles estão usando o inteligência artificial para identificar a Covid, né? pelo espírito do paciente, inclusive os assintomáticos, então isso é uma outra aplicação, você pode usar aí o som né? para poder fazer isso. É, quais são algumas das tarefas comuns de visão? Né? Quando eu falo de visão... É, de, de, de classificação de imagens, a gente tem aqui rotular os rótulos, né? Então essa imagem aqui o algoritmo já identificou que é um, um local, né? Pode ser um local de adoração que ele está entendendo ali meio meio estranho, né? Mas ele também está identificando aqui um parque, né? Recreativo aqui, pode ser uma atração turística, um templo, tem a ver com arquitetura e aqui ele tem níveis de confiança, né? Que o algoritmo diz, olha, eu tô 96% certo de que isso aqui é um lugar externo no mundo real, né? um landmark. Ou então, 83% que isso é um lugar de adoração. Então, esse, esse lance do rótulo é, é uma das aplicações que a gente tem. A gente tem também a aplicação de reconhecimento de emoção. Então, ele coloca aqui, cara, é, não é provável que essa cara esteja mostrando alegria, né? mas é muito provável que ele esteja usando algo na cabeça, então aí tem várias coisas, que, né, tem aqui surpreso, exposto, raiva, então a gente consegue fazer essa identificação também. A gente também consegue fazer o OCR, né, que é a identificação de caracteres, tá aqui Luna Park, aí ele identificou aqui Luna Park também. O New York Times usou essa estratégia de reconhecimento de caracteres para poder fazer a digitalização do seu arquivo inteiro. Né? O New York Times é um jornal aí que tem muito mais de 100 anos de existência e muito do seu arquivo estava em papel, ali, papel que já estava desmanchando. Então eles usaram esse algoritmo de reconhecimento de caracteres para poder fazer é, a digitalização do seu acervo. O New York Times também usou a inteligência artificial para poder identificar membros do Congresso americano. Né, para identificar os seus próprios rostos ali, então tem aqui um exemplo que é o Mitch McConnell que é o, o líder da maioria no Senado e ele é, tem aqui a identificação do rosto dele né, com 100% de confiança um outro exemplo super legal é desse, desse, dessa redação ucraniana que utilizou, é, é, utilizou é, deixa eu só responder aqui Tá, Larissa, eu vou falar disso daqui a pouco. A Larissa perguntou sobre criação de narrativa, né? Tipo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E a Adriana, é, a Rita falando aqui, na verdade... É, e a Rita perguntando sobre análise léxica. Sim, vou falar sobre isso daqui a pouco também. É, e aí, enfim, a gente tem essa redação aqui ucraniana que conseguiu usar imagens de satélite para identificar locais de mineração ilegal. Então, eles começaram a fazer aquele esquema de rotular imagens onde eles sabiam onde estava acontecendo alguma atividade ilegal de mineração, e aí eles aplicaram um modelo para poder reconhecer na superfície da Ucrânia inteira. E aí eles acharam dezenas de lugares onde estava acontecendo mineração ilegal de âmbar lá na Ucrânia. A Associated Press usou máquinas fotográficas na Olimpíada de 2016 é, com inteligência artificial para fazer a captura de momentos significativos, assim, a partir de ângulos que não são muito comuns para um ser humano estar, né? Porque às vezes o ser humano ele está ali ou na, na, na... Na altura ali do, do piso, né? Ou então a pessoa teria que ficar no andaime, assim, esperando o momento acontecer, poderia ser complicado de fazer isso. Então a Associated Press colocou um algoritmo de inteligência artificial para poder fazer reconhecimento de alguns momentos e tirar fotos em momentos críticos ali. E eles fizeram um trabalho muito legal. A gente também consegue usar esse algoritmo de reconhecimento num trabalho que foi desenvolvido pelo Google, é, a USC que é a Universidade da Califórnia do Sul e o Instituto Gina Davis, para fazer a identificação de gênero em filmes. E aí, com essa identificação de gênero, uma das primeiras pistas que eles identificaram é que os filmes que tinham uma maior diversidade de gênero, né, ou uma diversidade mais equilibrada, eram os filmes de maior bilheteria. Então, a gente tem aí uma, uma aplicação também de inteligência artificial para a construção de um argumento de negócio para aumentar a diversidade e inclusividade é, nesses filmes. Então, a gente tem ali, abre caminho para entender a representação na cobertura jornalística, né, do ponto de vista de gênero, cor, idade ou... É, é, cor de pele, né, ou idade. A gente tem aqui um exemplo de filme, né, aqui, esse filme o Hidden Figures, que é aquelas duas mulheres da NASA que fizeram aqueles cálculos do primeiro lançamento americano. Então veja aí que o algoritmo reconhece, ó, quem é homem ou quem quem é, né? Ele faz um palpite de quem é identificado como do sexo masculino e faz um palpite identificado é, do sexo feminino. Óbvio que tem toda uma questão aí de autoidentificação também que precisa ser endereçado e essas abordagens elas são construídas com bastante cuidado para poder fazer essas ressalvas também, mas é algo que pode ajudar imensamente a identificar onde que estão os problemas, né? porque seria muito entediante para um, um, uma pessoa fazer isso manualmente. Né? A Associated Press também... É, a Associated Press também... É, Associated, eu estava vendo um comentário ali do Belisário. A Associated Press também está usando a inteligência artificial para transformar matérias impressas em matérias que podem ir para TV, TV, né? nos roteiros que vão para TV. Porque hoje em dia, um repórter da Associated Press, por exemplo, se vai cobrir um jogo de futebol de beisebol, essa pessoa precisa produzir uma matéria em oito versões diferentes. Né? Escreve o texto principal, ela escreve um resumo ela vai escrever leads separados para diferentes equipes, fazer uma versão para TV, então a, a, a Associated Press está usando esse algoritmo para fazer uma, uma, uma conversão de estilo, né, de matéria impressa para matéria de TV, que tem frases mais curtas, é mais direta, então eles estão experimentando com isso. O Washington Post está usando é, uma ferramenta chamada Heliograph, que é um sistema próprio de construção de narrativa que permite cobrir todos os jogos de futebol das escolas secundárias de Washington semanalmente. Então ele vai lá, é, pega o relatório desses jogos, né, dos resultados, o que, que aconteceu, e ele constrói uma narrativa em cima desses resultados, sem precisar necessariamente que um repórter vá. E eles conseguem fazer isso é, toda semana. É... A gente também tem aí é, o OpenAI, né? Com eles soltaram recentemente o, se não me engano, é o CP3, que é o último algoritmo deles de construção de narrativa. E aí é um é um algoritmo fascinante. Eu, eu convido a todos olhar o que que esse algoritmo consegue fazer, porque ele é um sistema não supervisionado, que aí é uma outra área de aprendizado de máquina, quer dizer que não teve rotulamento, não teve ninguém que foi ali ensinar para ele o que, que era certo, ele foi só alimentado com milhões e milhões e milhões e milhões de artigos na internet, e aí ele consegue gerar textos, poesia, é, drama, é, piada, às vezes até sarcasmo, automaticamente. Então é, é, um, é um sistema que é desenvolvido pela por uma empresa chamada OpenAI e está causando bastante rebuliço aí também nessa área. A Associated Press está é, usando também algoritmos de checagem de, de inteligência artificial para poder analisar conteúdo que é gerado por usuários, né, tweet, comentário, comentário no site, comentário no Facebook e tal, para poder fazer a verificação de fontes e fazer essa checagem automaticamente, ou por, pelo menos fazer uma, uma avaliação né, a partir da especialidade editorial da Associated Press. Aqui no Brasil, o Jornal do Comércio está com um projeto super legal também, chamado confere.ai, se você digitar aí no, no, na, na barra de endereço do seu é, navegador, confere.ai, eles estão com um projeto super legal também, que usa princípios de inteligência artificial de algoritmos para poder fazer a classificação automática de conteúdo para saber, identifica ali alguns sinais para ver se aquele conteúdo tem uma chance maior de ser um conteúdo é, polarizante ou falso ou enganoso do que um conteúdo verdadeiro. Então, é bem legal também. A gente tem aí é, o, o, a possibilidade de transformar artigos que são escritos né, usando modelos cada vez mais refinados de voz para transformar é, artigos impressos, né, ou de texto, em podcasts. Né. A gente tem uma nova tecnologia que chama é, um novo, uma nova forma de poder fazer essa transcrição para voz de, de, de texto que fica muito natural. Chama WaveNet, então é um, uma ruptura que a gente teve no, nos nossos algoritmos e uma das primeiras aplicações é o Duplex. Então, convido vocês a procurarem depois também no Google demonstração do Google Duplex. E aí a voz que está sendo falada ali é uma voz sintética, não é uma voz, é, não é uma voz humana, apesar de, de, de ser, a semelhança ser muito, muito sensacional. E aí no áudio, vocês todos já podem usar também aprendizado de máquina No áudio, se vocês forem lá no Google Docs, e usar a ferramenta de transcrição automática. Então, você pode ir lá, colocar lá em ferramentas, é, digitação por voz, começar a falar, e vai estar sendo aplicado ali um algoritmo de é, machine learning para poder identificar o que você está falando. É, a gente tem uma, uma API no Google Cloud que você consegue fazer a transcrição automática de áudio em texto, né? então eu falei do texto em áudio, mas a gente consegue fazer o contrário também, e isso reduz o tempo de transcrição em até 80%, e a gente tem já suporte ao idioma português, vários idiomas, e aí você consegue fazer a redução dessa transcrição. Né? A gente tem... É, teve uma, uma, um trabalho super legal, que é esse The Delt Project, que eles começaram a, a gravar é, conteúdo da televisão americana, de vários canais de notícia diferentes, para poder fazer uma análise mais aprofundada do que, que esses canais estão cobrindo e o quanto disposição eles estão dando para determinados assuntos e quais tipos de pessoas que aparecem. Então tem vários links aí é, que vocês podem procurar depois a partir desses títulos. É, mas assim, aqui alguns dados, né? É, porcentagem de rostos expressando alegria. Né, em diferentes canais. E aí vejam que a ABC tem né, um indicativo aí de que mais pessoas sorrindo, ou mais pessoas expressando é, esse sentimento. A gente também tem porcentagem de canais mostrando tweets do Donald Trump. E aí você vê aí que tem uma distribuição diferente de como que os canais fazem esse tipo de, de cobertura. É, e aí, mudar aqui para aprendizado de máquina em texto, né, já que a, tinha uma pergunta, acho que foi da Larissa, como é que a gente aplica isso em texto é para fazer análise de sentimento, análise sintática, né? É, a gente... Isso tudo são problemas de classificação também, né? Se a gente consegue classificar, por exemplo, se esse comentário aqui, né? Esse comentário aqui é um comentário de uma pessoa que está irritada e esse comentário aqui é um comentário de uma pessoa que está alegre e a gente tem um número suficiente, a gente pode treinar um modelo que quando a gente jogar um comentário novo ele vai jogar ele vai fazer um palpite né isso olha tem 80% de chance de ser um comentário que expressa felicidade então a gente já tem ferramentas que que estão fazendo isso e isso tem a ver com a classificação de conteúdo também como eu já tinha dito para vocês a gente faz isso hoje já no Google News a gente tem é, a gente pega um texto né a gente lê o texto inteiro e aí um algoritmo automaticamente faz a classificação de qual que é, a, entre aspas, a editoria, né? ou o, os principais assuntos que estão ali naquele texto. Então tem aqui computador e eletrônica, ou então arte e entretenimento, ou arte visual e design, comida e bebida, restaurantes e pizzarias. Então tem, tem, tem formas de a gente poder fazer isso também num contexto de produção é, de conteúdo. O Los Angeles Times, eles usaram... É, inteligência Artificial, para olhar é, decisões da justiça em relação a crimes violentos. E aí eles identificaram que a polícia é, de, de Los Angeles é, fez uma classificação errada de quase 1.200 crimes violentos, né, que eram, eram para ter sido classificados como crimes violentos, mas eles foram classificados como ofensas menores. Né, ou contravenções, aí no, no, no jargão em português. Então, é um, um tipo de aplicação também, de modelo, que você coloca ali uma grande base de dados, mostrando quais são né, as decisões que são, quais são os tipos de crimes violentos que estão ali, os, os exemplos corretos, e aí você joga os novos para ele te dar é, a previsão ali do que, que é. A gente fez um trabalho super legal com o ProPublica também, que existe até hoje, chamado Documenting Hate, ou documentando o ódio, né? que ele usa inteligência artificial para gerar uma base nacional nos Estados Unidos de crimes de ódio e preconceito. Nos Estados Unidos é muito difícil rastrear isso porque quase não existem dados que são coletados em nível nacional, é tudo muito descentralizado. E aí, usando inteligência artificial, a gente fez uma varredura na base de dados do Google News para identificar crimes de ódio que foram reportados pela imprensa, né? Identificando ali a pessoa, quando aconteceu, termos específicos que são utilizados para preencher algumas dessas lacunas e montar uma base de dados é, nacional. É, e, e existe também um, um, um índice aí que qualquer pessoa pode acessar lá, na, lá no site do Documenting Hate para poder identificar é, nessa semana, na semana passada num tempo específico, né? Tipo termos específicos relacionados ou matérias específicas que são relacionadas a crimes de ódio. Então você tem um grande índice aí de matérias que falam sobre crimes de ódio nos Estados Unidos e aí quais são os termos relacionados. É um projeto super legal também para levar para qualquer país, né? A gente tem também ferramentas de inteligência artificial, é para poder fazer a moderação de comentários. Né? A Jigsaw, que é uma empresa que faz parte do grupo da Alphabet, é uma empresa irmã do Google, eles desenvolveram essa ferramenta que chama Perspective. E aí você coloca uma base de dados, de comentários, que já foram rotulados por seres humanos. Isso né? aqui é um comentário tóxico, isso aqui é um comentário saudável. E aí, com base nessa base de dados... É... O, o, a ferramenta consegue fazer a filtragem automática dos comentários que são que tem a maior chance né, de serem comentários que são tóxicos ou comentários saudáveis. Isso são ferramentas que já estão sendo usadas na indústria. O New York Times, por exemplo, usa o Perspective e isso ajuda muito na moderação de comentários. Né? Facilita demais para fazer essa filtragem, uma vez que o New York Times recebe muitos comentários o tempo inteiro e eles teriam que ter uma equipe enorme de moderadores para poder fazer isso com velocidade, para permitir uma discussão é, em alta velocidade é, no site deles. A Vice está usando inteligência artificial para poder fazer a tradução das suas matérias. Né? Então, aumenta o alcance de, do jornalismo local, que, né, via de regra, não, não apareceria em outros mercados ou em outros países, mas que pode ter interesse para outros... Outros eh, jornalistas que estão investigando ou apurando informações sobre o nosso país, e às vezes você pode aumentar ou se acabar se tornando uma referência em outros países, fazendo a tradução dos seus artigos, porque é importante eh, saber ou dar visibilidade para isso. É, aqui a gente tem é, machine learning para dados tabulares, né, tipo planilhas. Né, o BuzzFeed fez, ele treinou um algoritmo para poder identificar. É, Aviões espiões nos Estados Unidos. Né? Então, eles pegaram base de dados de tráfego de aviões, é, e onde eles sabiam que aviões espiões estavam navegando, com essa movimentação. Né, do, do, do, do, a movimentação que eles fazem no ar, né, o trajeto que eles fazem no ar, é muito característico quando eles estão vi vigiando uma, uma localização específica. É normalmente é um movimento circular. E aí, eles começaram a identificar. Né, onde é que estavam esses aviões espiões no, nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo. E aí eles descobriram coisas super legais é, a partir disso. Né? Eles usaram é, velocidade, altitude, se é uma área de retângulo ou se é um círculo, é, o, o fabricante do avião, o modelo. E aí eles viram que é, tinham aviões espiões americanos caçando né, pessoas no México, né, os cartéis de droga lá. É, eles viram vários é, aviões americanos também rastreando terroristas, que eles consideram terroristas na África, ou então até aviões também sobrevoando cidades americanas. Tinha só um problema aí que era, às vezes... É, é, Podia ser um avião não de espião, mas um avião de paraquedismo, né? Que às vezes o avião está ali circulando ali. Então é uma coisa que a gente precisa levar em consideração também, levantar essas questões quando a gente está fazendo é, projetos de inteligência artificial. A gente teve um projeto muito legal também lá na Ásia, que dessa empresa chamada Global Fishing Watch, que usou aprendizado de máquina para identificar pesca ilegal em regiões proibidas. Então eles sabem mais ou menos aí o movimento de, desses navios, né? Quando eles estão fazendo esse tipo de pesca, e eles usaram imagens satélite para poder fazer esse reconhecimento de pesca ilegal. E aí, eu queria. A gente está chegando numa parte mais avançada aqui da apresentação. Desculpa. Eu vou passar aqui quando que a gente deve usar. É, aprendizado de máquina, né? É possível fazer, acho que a primeira pergunta que vocês devem fazer é se é possível fazer essa, essa tarefa manualmente. <risos> se você tem, sei lá, 100 boletins de ocorrência de polícia, é, talvez você vai taguear ele, rotular eles manualmente, né? Tipo, você, vai, você, não, vai, você não precisa de um algoritmo para rotular só 100 boletins de ocorrência, né? você pode fazer sozinho. Mas se você tiver, por exemplo, 5 mil boletins de ocorrência, talvez você precise aí, é, usar um algoritmo de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para poder fazer isso. Então você pode começar rotulando né, 100 boletins de ocorrência, e aí você joga isso num modelo, e depois você vai, joga os 5 mil depois e faz um pente fino. Né? O, o exemplo do BuzzFeed que eles fizeram com os aviões espiões, impossível fazer aquilo manualmente. né A outra pergunta que você precisa se fazer é se você tem os dados tabulados, né? se você tem é, essas informações prontas né ou rotuladas, se tem alguma base de dados que você já consegue trabalhar em cima dela. Se você não tiver, pode ser que você consiga é, é, fazer algum trabalho mas você vai ter que ter esses dados tabulados primeiro. Você não consegue fazer praticamente nada com inteligência artificial se você não tiver esses dados tabulados, a não ser os algoritmos que fazem a captura desses dados para serem tabulados depois. Né? Então, você tem é, o próprio crawler do Google que captura páginas de internet, ele vai navegando pelas páginas, ele tem um algoritmo ali, mas ele faz essa coleta de dados que são tabulados depois. E aí, você vai precisar descrever o comportamento do algoritmo, porque se você for, se é necessário dar, entre aspas, essa transparência do comportamento do algoritmo, talvez aprendizado de máquina não seja é, relevante para o seu projeto. Porque não, é, o, o aprendizado de máquina, ele não é um algoritmo que você, ele, ele, que você coloca regras, como eu falei no início. Né? Então, você não consegue dar essa transparência de como cada etapa do processo foi, aconteceu para se tomar aquela decisão. O aprendizado de máquina, ele tem muitas camadas de tomada de decisão que é, fica impraticável explicar como que aquela decisão aconteceu, né? Então, você tem ali a base de dados onde o treinamento aconteceu, e aí você tem aqueles exemplos, você treina aquele modelo, que vai ser treinado com base em algoritmos de de aprendizado de máquina. E aí, assim, esses algoritmos você consegue explicar, mas o seu modelo final que faz as previsões ou o rotulamento, esse modelo final, para você dissecar ele, cada exemplo que você jogar nele vai passar por uma árvore de decisão, digamos assim, específica. Então, se você precisar descrever o comportamento do seu algoritmo, talvez não seja uma opção. E aí, uma, uma outra questão que é super importante é se existe tolerância para erros dentro do trabalho que você está fazendo, porque todos os modelos de, de, de aprendizado de máquina cometem erros. Né? No, no, é, no exemplo do, do, do BuzzFeed ou no exemplo do Los Angeles Times, eles encontraram os exemplos ali né, de, de casos que foram é, colocados como crimes violentos, mas foram é, versões menores, mas eles foram atrás depois, né? então você não, o, o, o algoritmo de, de aprendizado de máquina, o seu projeto de aprendizado de máquina, ele vai ter erro, ele não pode ser o fim do seu trabalho, a menos que você faça essa ressalva e seja bastante transparente com seus leitores de que é esperado que esses erros aconteçam, mas eles têm que usar o seu julgamento, aí, o seu, é, seu faro jornalístico, o seu julgamento jornalístico para poder identificar em quais casos essa tolerância a erro vai ser importante ou não. Ele vai ser muito bom para encontrar agulha no palheiro, né? ele vai ser muito bom para poder identificar algo numa base de dados muito grande, né? que você não tem tempo para poder vasculhar tudo, não tem tempo hábil para vasculhar tudo, e aí ele vai poder é, identificar ali. E aí algumas ferramentas que vocês podem usar. É, tem essa aqui que é o Document Cloud, que é uma muito rápida assim que vocês podem... É, acessar rapidamente, ele faz a identificação de documentos, é, classificação e tal. Tem uma outra ferramenta que a gente acabou de, de lançar também, que chama Pinpoint, e aí é essa aqui eu vou dar, vou sair um rapidinho para mostrar para vocês aqui, porque essa aqui vale a pena, eu vou deixar o, o, o link aqui para vocês. A gente tem um, um, uma nova iniciativa que a gente lançou, o, o o estúdio de jornalistas. E aí a gente tem algumas ferramentas que a gente lançou aqui dentro, que uma delas é o Pinpoint. Esse Pinpoint, você consegue jogar qualquer base de dados com texto ali. Coloquei... Opa, mandei só para o peraí. Deixa eu mandar para todo mundo aqui. Você consegue... Coloquei o link no chat, tá? É... Mas quem estiver vendo o vídeo agora por streaming, na gravação, é só acessar, digitar Pinpoint Google na máquina de busca que é o primeiro link. Essa ferramenta aqui, você consegue jogar bases de dados enormes, de texto, então, decisões judiciais, é, sei lá, documentos, relatórios e tal, e você consegue encontrar, identificar quem são as pessoas, quem são as empresas, então você consegue cruzar muito rápido localidades, você consegue cruzar muito rápido informações que estão em diferentes documentos. Então, se você tiver base de dados de doadores de campanhas e base de dados de empresas, por exemplo, você consegue fazer esse cruzamento é, rapidamente, e você também consegue fazer a transcrição é, de arquivos de áudio, né? e você consegue buscar rapidamente por eles ali, fica tudo conectado na, nessa sua base. Então, só acessar o Pinpoint, que é uma ferramenta gratuita. A única coisa que eu faço é que ele usa os, os servidores do Google. Então, se você tiver com alguma base de dados que ela é ultra confidencial, eu recomendo você usar o Document Cloud porque o Document Cloud ele funciona na sua própria máquina. Né? Então, você não, você não precisa estar conectado na internet, ele não vai estar no servidor de ninguém, vai estar na sua própria máquina. Então, tem essas, essa diferença. O, o, o Pinpoint seria para bases que não, não caem nessa restrição, né? de serem ultra-confidenciais. E aí, você tem três caminhos para poder fazer esses trabalhos de aprendizado de máquina. Você pode fazer você mesmo, com bibliotecas abertas aí, né? Você tem que ter conhecimento de programação, conhecimento de ciência de dados, você tem que rodar localmente, você tem que ter essas bases de dados. Ou você pode usar APIs de machine learning, de aprendizado de máquina, aqui na direita, eu estou colocando aqui, ó. Que aí eles vão custar algum dinheiro, você vai fazer alguma programação e roda na nuvem. Ou você pode usar ferramentas como o AutoML, é que existe, o Google oferece ferramentas de, de machine learning automático, você tem que pagar alguma coisa, mas não requer nada de programação e ele roda na nuvem. Dentro do, do AutoML, você tem vários tipos de modelos que já funcionam automaticamente, você tem é, texto para voz ou voz para texto, você tem é, reconhecimento de imagem, é, reconhecimento de linguagem natural, de vídeo e tradução também. Eu vou deixar depois um link para vocês poderem acessar, é, que só para explicar mais ou menos como é que funciona o AutoML, você, você coloca os seus dados, o AutoML ele já treina a sua base e ele gera as previsões com uma API para você poder acessar depois. É muito fácil. Eu vou deixar depois um vídeo ensinando como é que utiliza, porque eu quero entrar em exemplos práticos aqui para a gente poder fazer e o nosso tempo está quase acabando. É... Quem quiser aprender também recomendo muito é, esse curso de Stanford de machine learning. É, ele é um curso gratuito que está no Coursera. Eu, a única ressalva que eu faço é que assim é tem muita matemática. Então você tem que estar, tá, você tem que comprar essa ideia de que você vai mexer com bastante matemática num curso de machine learning. Se você quiser aprender ali como que a salsicha é feita ali, né? Se você quiser entrar na cozinha e virar um cozinheiro. Não necessariamente você precisa, mas se você quiser saber em detalhes como esses algoritmos são feitos, você pode fazer esse curso de Stanford, que é muito legal, é, apesar dele, dele, ele vai ser bastante desafiante. É, e aí, o que, que você precisa para começar dentro da sua redação? Você precisa de apoio executivo, né? você precisa de alguém da chefia apoiando isso, você, você tem que ter um projeto de aprendizado de máquina que vai gerar um valor significativo, não pode ser só uma coisa um passatempo, né? só um teste que não vai gerar nada. Você precisa de dados e a possibilidade de mover o projeto para a Google Cloud ou para algum outro serviço de cloud, que existem diversos provedores, aí, a gente tem a Microsoft, a Amazon, é, tem vários que já oferecem, IBM, que oferecem serviços parecidos, e você precisa de, de uma equipe com competências é, de negócio e, e ou engenharia para poder fazer ajustes finos ali dentro do, do, do modelo que você estiver trabalhando. E aí, é, sem manejo adequado desses dados, não tem inteligência artificial. Então você precisa mesmo conhecer mais ou menos o que você está fazendo. Não, não existe uma, uma solução que seja uma panaceia, é né? uma área que você precisa entrar com cuidado para não cometer erros grosseiros. É como o jornalismo de dados. E aí foca num projeto concreto. Né? A inteligência artificial ela não pode ser um projeto em si mesma. Você tem que querer resolver algum problema que seja interessante que, que vá gerar algum valor para a sua redação. E comece pequeno né? e escala depois. Né? Não, não tenta começar com um projeto cheio de funcionalidades é, porque isso pode acabar te impedindo de avançar e conseguir esse apoio executivo que você precisa. E aí é... Usar a transferência de aprendizado, sempre que possível, essa transferência de aprendizado é usar modelos que já existem. né Porque Se você for construir modelos o tempo inteiro, você pode acabar deixando o seu projeto mais lento. E aí avaliar serviços na nuvem para que, que você possa se concentrar nas competências que importam. Então, tem vários provedores aí que oferecem hoje é, serviços de aprendizado de máquina, que podem ajudar a tirar o peso do seu projeto e aí você vai é, vai poder se concentrar na apuração, ou na classificação de imagens, ou na programação, na edição, nas competências que importam aí dentro do seu projeto. Então um resumo rápido aqui, a gente falou o que que é aprendizado de máquina, como que você pode usar aprendizado de máquina no jornalismo, como você deveria usar aprendizado de máquina e algumas ferramentas para você começar eu vou sair aqui rapidinho de mostrar é, algumas ferramentas específicas a usar é, no trabalho de vocês para vocês poderem brincar um pouco do que que é, é esse lance de aprendizado de máquina então eu vou deixar aqui um link no chat e o pessoal que estiver acessando na gravação vai poder ver também, ó. Tô, eu coloquei um link agora que é o Teachable Machine, então eu vou pedir para todo mundo acessar esse link, g.co barra Teachable Machine, que é uma, uma, um site que te mostra muito facilmente, você vai poder criar um modelo de Machine Learning agora comigo, sem problema algum. A gente vai fazer isso junto aqui agora. Eu, vou, eu não vou parar para perguntar se está dando certo para vocês, porque como esse vídeo vai ficar gravado, é, depois vocês podem acompanhar e dar pausas e tal. Mas funciona assim, ó. Você, aqui no Twitch Bom Machine, você clica nesse botão azul aqui para começar. E aí lembra do que eu tinha falado para vocês. É, a gente sempre tem uma base de dados em que a gente sabe, né, se for o, o aprendizado de máquina a partir de classificação, né, que é esse, esse, esse subgrupo do machine learning que, é, que tem bastante aplicação, a gente começa ali com uma base de dados com objetos conhecidos, que estão ali rotulados já com 100% de precisão. E aí a gente vai começar com isso. Você vai poder ter um, um projeto de imagem, um projeto de áudio, ou um projeto de pose aqui no Teachable Machine. Eu vou fazer um projeto de imagem, mas vocês podem depois fazer um projeto de áudio ou um de pose também, do jeito que vocês quiserem. Vocês vão ver que é muito fácil. Então, vou clicar aqui num, num de imagem. E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar amostras do que, que eu quero fazer. E aí, eu vou fazer um, um modelo aqui de reconhecimento é, de rosto sério ou rosto sorrindo. Ou sem rosto. Então vão ser três identificações. Eu quero que o meu algoritmo reconheça se tem um rosto sério, um rosto sorrindo ou sem rosto. E aí como é que eu faço? A primeira coisa é, eu vou colocar aqui, sem rosto. Que é o nome dessa categoria. A minha segunda categoria é sorrindo. E a minha terceira categoria é sério. É... sério. E aí eu vou começar a capturar esse, essas amostras. Então, sem rosto, eu vou sair aqui da minha câmera e vou ligar aqui para poder fazer essa captura, sem rosto. E aí, para eu fazer isso, eu preciso identificar aqui... Acho que ele está pegando essa outra câmera aqui minha. Deixa eu pegar aqui. É, é isso. Então, sem rosto, eu só preciso segurar aqui o botão para gravar. Então, ele vai gravando ali a amostra sem rosto. Então, 87 amostras, ele gravou. Então, beleza. Agora, sorrindo. Então, vou me posicionar aqui na câmera. Vou usar aqui e vou me aproximar, vou afastar, para pegar vários exemplos de um rosto sorrindo. Então, aqui, ó. Pronto, já tem 130 aqui, vejam que eles têm vários aqui, mexer a cabeça de um lado para o outro para mo poder mostrar isso. E agora eu vou colocar um exemplo de um rosto sério, fazendo a mesma coisa. Pronto. E aí agora que eu já tenho as minhas amostras nas três categorias que eu, que eu coloquei, eu vou treinar o meu modelo. É só clicar aqui e aguardar um pouco. Agora, no navegador, no seu próprio computador, o, o sistema aqui do Title Machine, ele vai preparar essa base de dados, vai consolidar essas amostras, vai classificar e vai começar a treinar. E aí ele coloca aqui, ó, não saia dessa aba para a gente poder. É... Deixar o modelo aqui treinando. Veja que ele está sendo treinado aqui nesse momento. tá vendo? Já treinou. né? A, são 50 passos aqui. Ele está no 30 de 50. Vou dar OK aqui. E aí, quando ele terminar de treinar, eu posso colocar um outro... outro aqui aqui ele já está me dando... Aqui, qual que é a previsão dele, ó. Se eu fosse, se eu tivesse com uma outra pessoa aqui, eu poderia colocar o outro dela aqui para poder mostrar, mas se eu tô, ó, eu tô sério, ele já tá me dando aqui a barra roxa, que ele tem 100% de certeza que eu tô sério. Se eu sair, ele já dá 100% de certeza que é sem rosto. Agora, se eu fizer assim, ó, ele mostra ali, né, um gramado de de que eu tô sorrindo, então assim, ó. mesmo se eu mexer o rosto. Então é isso, o que, que você pode fazer com isso? Você pode, é, enfim, você pode indicar aqui com várias opções diferentes, né? você pode, por exemplo, colocar... É, assim, dedo para cima significa que vai mover para cima, dedo para baixo, você pode colocar para dedicação de animais, de objetos, ou que seja, com barulho também, no modelo que eu tinha colocado lá, você pode identificar é, a subvio, ou voz, ou identificar quando você fala acender ou apagar, e aí você vai gravando isso também. E você pode exportar esse modelo. Exportar esse modelo significa que você pode usar esse código, ou mandar esse código, para alguém que manja de inteligência para colocar esse modelo num aplicativo aplicativo é, para poder utilizar o então pode Então você pode salvar esse projeto aqui, Dentro do seu Google Drive, para você poder usar depois com outras coisas. Deixa eu, a outra ferramenta que eu queria mostrar é essa aqui. Ó. Obrigado pela paciência aí, gente. Teve um problema técnico aqui. essa aqui, ó, chama Magenta. E aí, se você digitar magenta.tensorflow.org/barra demo/barra web, você tem aqui diversas ferramentas que utilizam modelos de machine learning no seu próprio navegador com aplicação prática bem interessante também. E o outro que eu queria mostrar é esse aqui, que é o Tone Transfer, que é um projeto sensacional também, e você consegue pegar qualquer som de qualquer instrumento e transformar ele num som de outro instrumento. Você consegue transformar até a sua própria voz, por exemplo. Você pode cantarolar alguma coisa e transformar a sua voz num som de violino, por exemplo, ou num som de alguma outra coisa. Isso é o Tone Transfer. Então, vocês podem acessar aí depois para ver como esse modelo é, pode funcionar também. Então é isso que eu queria passar para vocês. A gente está com um tempo super curto. É, eu vou voltar aqui na... Quem quiser, é, quem quiser trocar uma ideia, é, só fala comigo lá no Twitter. O Twitter é mtrpires é, manda pergunta, vamos conversar, eu posso passar esses links depois também, eu não posso passar essa apresentação, mas posso passar as referências que estão aqui, e aí é só a gente conversar lá, beleza? Vamos, vamos passar, Belisario, para as perguntas então, para a gente poder pelo menos responder algumas nesse tempo que está faltando? Vamos sim, tem um, uma pergunta da André bem interessante, que é, à medida que aumentam os exemplos, o algoritmo aprende sozinho ou precisa um ser humano reformulando esse algoritmo, esse modelo? É uma, é uma excelente pergunta. É... O algoritmo precisa ser sempre refinado, porque se ele não está fazendo previsões para alguns casos específicos que você está colocando nele, então quer dizer que ele precisa de mais exemplos. Então você vai precisar fazer um retreinamento desse, desse modelo e ele precisa ser melhorado sempre, sempre, sempre, sempre, para poder fazer previsões mais precisas, né? À medida que o mundo vai mudando também, as situações vão mudando, você vai precisar retreinar a sua base para poder melhorar o algoritmo. Então sim. Legal. Tem uma é, da Larissa sobre o uso de aprendizado de máquina para criação de narrativas como notícias na, nessa área de É então, dela. é aquele tem aquele. Eu acho que é CP3, se não me engano, do OpenAI, mas sim a gente tem algoritmos já que conseguem fazer geração de texto a partir de comandos muito básicos, né? então de analisar ali conteúdo, e você pode construir modelos sim para poder fazer isso. OpenAI hoje é uma das iniciativas que está mais avançadas nesse, nesse, nesse aspecto. Isso, acho que teve até um, um artigo no Guardian que, o, que, o, que usaram no GP3 para escrever sobre GP3, o 3 É isso mesmo, GP3 exatamente, estou falando para CP3 sobre GP3, mas GP3. O algoritmo, né? Exatamente. É... Aí, bom, tem um, uma pergunta do Rubem aí que está na, na base aí de, da, da nossa reflexão na ficção científica há muito tempo, que é a possibilidade de se perder o controle sobre o algoritmo? Pergunta aí com uma longa tradição, né? É, eu... eu, eu assim, Rubem, eu, eu, eu não vou fingir que eu sou um especialista em inteligência artificial e que eu estou por dentro do que há de mais avançado e tal mas a sensação que eu tenho é que, pelo menos por enquanto, é, os algoritmos eles acontecem dentro de meios muito restritos e controlados, né? É, é muito... é um site, é um aplicativo, é um sistema que a gente colocou, então você precisa ali de uma atividade humana para dar o start. Então eu acho que se a gente quiser que eles percam o controle, a gente vai tomar atitudes que vão estar nessa direção. Mas eu, eu, eu não sei, entendeu? Eu acho que isso ainda é mais alimento assim, para a ficção científica do que qualquer outra coisa. A gente tem algoritmos que estão produzindo conteúdo original, né? eles já conseguem produzir texto, já conseguem produzir seus próprios algoritmos, né? tem algoritmos que constroem algoritmos, tem algoritmos que conversam entre si, mas isso tudo acontece dentro de um contexto que é permitido pelos seres humanos. Então, essa coisa de Skynet, controle das máquinas e tal, eu acho que acho que existe uma chance de acontecer, se a humanidade quiser. Acho que, por enquanto, a gente ainda está no nível de que a gente está no controle, sabe? Mas se... não sei, né? Vai saber. O Felipe perguntou, uma bem interessante também, como com o desenvolvimento do aprendizado de máquina a machine learning lida com as limitações da classificação humana. Por exemplo, entre uma pessoa expressando felicidade ou tristeza, existe uma míria de possibilidades. né? Assim como é, assim como entre uma pessoa saudável e uma pessoa doente. né? Como com isso certeza. É, é isso, isso é uma questão que está em constante discussão sempre, porque não é só essas diferenças sutis de sentimento. Tem questões também de inclusividade. Né, de pessoas negras ou pessoas brancas, de pessoas com algum, algum tipo de deficiência ou pessoas que não têm o mesmo tipo de deficiência. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está construindo essas bases, porque as bases podem ser enviesadas também. E a gente tem exemplos aí claríssimos de que a, a, o enviesamento das pessoas que constroem essas bases pode acabar levando a um enviesamento do modelo de, de Machine Learning. Então, a, a solução para isso é aumentar a diversidade sempre e treinar esse algoritmo da forma mais precisa possível e, e ir refinando. Como, como eu disse, é, a tolerância ao erro precisa ser algo que é comprado desde o início. Modelos de Machine Learning vão errar sempre. E isso é uma característica deles assim de, de início é, mas entendendo que a gente pode diminuir essa margem de erro cada vez mais a gente tem que ir treinando com exemplos e de uma forma mais refinada e inclusiva e prestando atenção e tendo essa discussão e trazendo pessoas que não são engenheiros ou especialistas da área para poder dar o seu input também para aumentar a diversidade nesse nessa reflexão sobre essas a questão da incerteza da margem de erro eu acho que tem uma pergunta do Leonardo que que encaixa por aí, que é o quão preocupado um jornalista tem que estar com a possibilidade futura de, da substituição de mão de obra humana pela máquina total ou parcial no nosso ramo. É, eu, eu acho, assim, de novo, não sou um especialista em inteligência artificial, assim, sei de algumas tendências e tal, mas eu acho que... Eu acho... Eu acho que, assim vai ter um impacto muito grande, vai, né? podem esperar que a inteligência artificial está ficando cada vez mais é, sofisticada e vai haver algum tipo de substituição, sim, sobre matérias que são né, só essa coisa mais requentada, ou reinterpretação de notas, ou coisas que são mais relatórios da busca de valores, relatórios de jogos, essas coisas que são mais braçais, que têm menos envolvimento da criatividade humana, é, isso, com certeza, isso vai ser substituído. Então, acho que o jornalista ele precisa se preocupar em, em ficar antenado para poder ocupar essas posições estratégicas dentro do, do fluxo de trabalho jornalístico, porque... Eu já, já dei exemplos da Associated Press, que é uma das maiores agências de notícias do mundo, do, do próprio Washington Post, em que eles estão automatizando checagem de fatos, estão automatizando é, relatos de jogos esportivos, a Bloomberg já faz automatização de relatos da Bolsa de Valores. Então, a gente, o jornalista precisa não é ter medo, mas é saber que ele vai ter cada vez mais espaço para poder exercitar a sua criatividade. Então, acho que isso é um desafio interessante para a gente poder também ir para áreas onde a gente vai fazer menos trabalho braçal e menos trabalho que exija menos do nosso intelecto. Né? Vamos... Tem... Bom, temos mais três, 3... quatro... 4... Bom, apareceu mais um agora. Vamos tentar fazer assim o um... passo uma geral sobre as perguntas que ficaram e aí você aborda, ressalta aí os pontos... Que, que você achar que vale, faz um encerramento, pode ser? Tá bom, beleza. Então tá, então vou ter... algumas assim, eu acho que já estão bem contempladas para pela sessão como um todo, mas para registrar, é, José Adriano perguntando qual seria um bom caminho para começar a aprender, a é, usar, desenvolver essas tecnologias. É, o Leonardo quais as possibilidades futuras no jornalismo do, da inteligência artificial no jornalismo investigativo. Acho que são questões que a sessão já cobriu um pouco, né, de, de, dando referências uhum. e dicas, mas se quiser destacar uma coisa ou outra. É, uhum. A Rita, aí com é, uma coisa um pouco mais específica, naquela parte de se seria possível fazer uma análise léxica, uma análise de conteúdos em mídias sociais, é, associação de palavras para criar narrativas a partir de comentários, por exemplo. Aí ficam só duas. Se quiser dar um feedback dessa, eu faço as duas e a gente encerra. Tá, gente, para poder começar, eu acho que tem, você tem dois caminhos. Ou você pode virar um especialista técnico da área, e aí vai ser um caminho de mudança de paradigma mais intenso, tipo, aprender mesmo ali como fazer, que aí aquele curso de Stanford eu acho que é um, é um bom ponto de partida. É, e aí, assim, preparem-se para uma viagem muito louca, muito doida, no mundo da matemática e da álgebra linear, mas que é muito poderoso. E tem um outro caminho que é não necessariamente você se envolver com essa parte técnica, mas se informar das possibilidades, você saber dialogar com quem é técnico. E aí eu acho que um bom ponto de partida você pode, inclusive, começar pela nossa central de treinamento. A gente tem uma trilha específica lá de jornalismo de inteligência, para inteligência artificial no jornalismo. Tem uma iniciativa do meu time, do Google News Lab, que chama Journalism AI, que é um grupo de trabalho mundial que discute práticas e como a inteligência artificial está desenvolvendo no jornalismo. Então, acessem lá, comecem por essa trilha, que essa trilha vai dar um monte de referência para vocês poderem irem pra, pra, ir para outros lugares também. E aí, é, o lance de análise, eu acho que tem um, o Manuel Marçal colocou aqui uma pergunta também sobre grupos brasileiros. O pessoal da UFMG, é, do Departamento de Ciência da Computação, lá, vale a pena acompanhar o trabalho que eles estão fazendo. Inclusive, né, o Google Brasil nasceu a partir do trabalho de um professor da Ciência da Computação da UFMG. Então, assim, é, é, um, é um dos expoentes, a gente tem também. A Universidade Federal do Recife também tem núcleos muito importantes, mas também não vou fingir aqui que eu sei, que eu, que eu tenho mapeado aqui quais são os profissionais brasileiros que estão fazendo isso, mas eu sei que esses dois centros, o de Recife e o de Belo Horizonte, são é, centros que valem a pena acompanhar, mas a gente tem a Ciência de Computação em Campinas também, que é muito forte, na Universidade Federal do Paraná, então va vale dar uma olhada nesses grupos. É, mas, pessoal, eu vou precisar aí... Eu tenho um outro compromisso agora, eu queria agradecer de novo a Escola de Dados, o Belisário, a Aís, o pessoal da equipe é, por, por, pelo apoio e pelo espaço que eles deram aqui para a gente para poder falar com vocês. De novo, quem quiser conversar comigo, é, só me manda uma mensagem lá no Twitter para a gente poder trocar uma ideia, eu posso mandar alguns links, tentar esclarecer algumas coisas também. Beleza? É isso. Obrigado, Obrigado e até Mar... a próxima. Valeu, gente. Até mais. Tchau.